E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu estou de volta sem webcam Vocês não serão agraciados com a minha beleza <risos> Mas hoje eu estou aqui para trazer o resumão dos sneak peeks que nós tivemos Abordando as mudanças de uma maneira diferente Falando um pouco das mudanças, de como elas vão impactar no jogo E quais são as ideias que eu acho que estão acontecendo lá na Supercell e o que eles estão fazendo aí para tentar melhorar o nosso querido Clash of Clans. Bom, o que, que eu queria falar com vocês hoje? Eu vou dividir ah, os temas de hoje em dias né, porque os Sneak Peaks rolaram aí durante quatro dias e hoje nós temos aí o fim dos Sneak Peaks, aguardando apenas o lançamento da atualização que ainda não tem uma data prevista, mas vamos lá. No primeiro dia nós tivemos muitas novidades, mas vamos falar um pouquinho sobre o que nós tivemos na atualização anterior né. A gente sabe que a Supercell poupou mudanças na atualização passada Fazendo apenas correções, balanceios Não trouxe nenhuma novidade grande, sim só tentou balancear o jogo Foi a primeira vez que nós tivemos esse tipo de atualização Mas nessa atualização Parece que ela juntou tudo que ela não tinha feito na anterior para lançar tudo junto nessa atualização que vai vir em breve. O que a gente nota é que parece que eles estão em busca do balanceamento, principalmente do centro de vila nível 10 e do nível 11, que são aí os grandes desafios atuais que... Ao meu ver, a Supercell está tentando superar, fazendo aí unidades de baixo desempenho ficarem mais eficientes, por exemplo, aí o dragão nos seus níveis finais e o mago que recebe mais um nível a partir da próxima atualização. Né? Há anos o mago não recebia um novo nível e agora recebe um acréscimo de nível para o centro de vila nível 10 ou mais. Além disso, o dano dos níveis inferiores fica ainda maior, ou seja, tropas antigas que estão recebendo implementos agora na tentativa de balancear o gameplay. Algumas mecânicas foram alteradas por exemplo aquele lance de o dobro de dano da Tesla em cima da Peca não vai acontecer mais isso é muito interessante, uma mudança que pode fazer o go wipe, né, o aposentado GoWipe, aparecer novamente como uma estratégia válida para você utilizar. A gente vai ter que ver isso durante o gameplay, talvez só essa mudança não faça o Go-Wipe ser tão expressivo, mas pode ser que sim. Vocês já viram aí, teremos mais um nível do bebê dragão, além da mudança visual, que a gente não tinha antes, como eu disse lá no... No vídeo do manual do jogador Se você não assistiu, clica nos cards do Youtube É um vídeo muito completo falando sobre o Bebê Dragão no Clash of Clans Eu falei naquele vídeo que o Bebê Dragão era a única tropa do Clash Que não tinha alterações visuais E isso agora a partir do nível 3 não vai ser mais verdade Ele vai chegar até o nível 5, então teremos mais um nível E ele vai ter uma alteração visual a partir do nível 3 Teremos também um novo nível para o Morteiro Que apresentava né, uma curva defensiva muito forte fraca Na opinião da Supercell O que, que isso quer dizer? Quer dizer que nos níveis maiores ele era muito ineficiente Então além de um novo visual né, Um incremento visual bem legal Teremos acréscimo de dano nos níveis 8 e 9 E agora o novo morteiro vai chegar até nível 10 Uma magia que quase ninguém usava E a Supercell resolveu dar um upgrade É a magia dos esqueletos Que agora vai invocar muito mais esqueletos Vamos ver o impacto disso durante o decorrer do jogo, mas talvez seja uma alternativa interessantíssima para centros de vida nível 9, por exemplo, em algumas estratégias. Essa era uma das magias que estavam aposentadas junto com a magia do clone galera, o feitiço de clone né mano os clones vão durar mais em batalha, vai fazer com que o feitiço de clone talvez seja interessante de ser utilizado, o feitiço de clone só foi utilizado quando ele foi apresentado, não recebeu nenhuma modificação mas vem agora com um implemento no tempo de eficiência que talvez faça com que ele seja interessante de ser utilizado, Para balancear ainda mais o jogo, o lançador vai receber um debuff na vida, o que seria um debuff? Um debuff ou um nerf é basicamente a mesma coisa, é meio que piorar aquilo, aquela tropa em algum critério, né? no caso do lançador ele vai ficar um pouco mais fraco vai morrer mais facilmente, outras alterações vocês já viram, um novo dragão de nível 6, pra quem sabe aí tentar trazer o dragão de volta às estratégias dos centros de vila mais altos, coisa que a gente não estava vendo antes, né os dragões eram utilizados mais aí por centros de vila nível 7, nível 8, um novo nível de X-Besta, agora ela vai até o nível 5, os valores das mudanças não são fixos, então não dá pra confirmar Quanto de dano, quanto que vai gastar Então não posso adiantar isso pra vocês O que dá pra confirmar É que mais um nível de defesa Como a X-Besta para centro de vila nível 11 Vai pesar muito Nas guerras Então aquelas vilas que são focadas em guerras Com certeza devem deixar Essa defesa de lado, pelo menos no início Algumas outras alterações que eu vou falar aqui Temos redução do tempo De custo e atualização Do mago no nível 6 Do dragão do nível 3 até o nível 5 O bebê dragão em todos os níveis O canhão do nível 12 e 13 Torre da arqueira do nível 11 Até o 13 O morteiro no nível 8 e 9 a torre do Mago, no nível 7 e 8, a Tesla, no nível 5 até o 8, a X-Besta, no nível 2 até o 4. Além disso, eu não posso deixar de dizer, também teremos um novo nível de Tesla, né? Talvez por isso a Supercell quis fazer ela ficar um pouco mais ineficiente, né? Contra, por exemplo, a P.E.K.K.A. Porque além dela dar 1.5 de dano a mais, ela ainda teria um nível a mais, sendo que a P.E.K.K.A. não tem um nível a mais. Enfim, dá pra notar que eles realmente estão tentando balancear o jogo. A gente nota que a Supercell, além de tudo isso, quer fazer o gameplay correr mais rápido a partir do Centro de Divina Nível 10, que é quando a maioria dos jogadores começam a cansar e parar de jogar. Eu achei uma excelente jogada, mas também é algo esperado, já que temos novos níveis de defesas e tropas, né? obviamente. Então sempre teremos esse balanceamento, esse rebalanceamento de custos nos itens alterados. Por isso que o mago vai receber uma alteração no custo de atualização e assim por diante. Para os clãs de guerra, parece que a Supercell tá tentando ajudar a galera no farm na hora de recuperar os recursos gastos, com mais bônus de guerra, mesmo nas derrotas bônus maiores mesmo quando atacar centros de vilas menores do que o seu, mais experiência para quem fizer as batalhas de clãs aí normalmente, uma forma de recompensa para essa galera que se dedica tanto às guerras e que normalmente saía no prejuízo na hora do farm, né? Só um adendo aqui para vocês. Para quem gosta muito de guerras e entende o que é um centro de vila 10.5, por exemplo, só vou resumir o que é um centro de vila 10.5 para quem não sabe, é o cara que sobe pro centro de vila nível 11, mas tem as defesas de um centro de vila nível 10, fazendo com que ele pegue né, um peso na guerra equivalente a um centro de vila nível 10. Só que ele foca na atualização do seu ataque. Então o que, que acontece? Ele vai ter um ataque de centro de vila nível 11, mais uma vila com um peso de centro de vila nível 10. Isso forma um, um centro de vila 10,5. Com um novo nível das defesas, um novo nível, principalmente da X-besta, vai fazer o centro de vila 10.5 ficar ainda mais eficiente, o 10.5 antigamente eu lembro de ver a galera comentar que ele não valia muito a pena e que o 9.5 ou 9.11 eram mais eficientes, agora talvez o 10.5 seja mais eficiente, né? vai valer mais a pena, ele vai ter mais poder de ataque para centros de vila nível 10 e mais peso, fazendo com que fique mais fácil para quem é 10.5 fechar outros centros de vida nível 10. Além disso, tem, temos também um fortalecimento interessante, que é o CV11, que vai ter mais 25 muros para colocar nos seus layouts. A gente vai ver mais pra frente que nós teremos novas defesas, e talvez seja por isso a intenção desses novas 25 peças de muro. Entretanto, talvez o sistema atual de layouts abertos vai ficar para trás já que nós temos mais 25 muros E talvez a partir de agora nós comecemos a ver aí centros de vila nível 11 que vão ser os que vão receber esses muros Com mais divisões nos seus layouts e não aqueles layouts espalhados como a gente normalmente vê No segundo dia de novidades tivemos a apresentação na mudança do sistema de treinamento de tropas algo que nunca havia sofrido alterações até hoje. Dentre as mudanças, temos uma única fileira de treinamento que é uma alteração muito grande e para vocês entenderem aí, basicamente eles equilibraram o tempo das tropas, né, para você poder treinar tudo em apenas uma fileira. O que que isso significa na hora de você jogar de fato? Significa, por exemplo, que para treinar tropas para você doar vai ser absurdamente mais rápido. Por exemplo, um dragão vai durar 3 minutos para você treinar só. Entretanto, como é apenas uma fileira, você vai ter que esperar cada uma das tropas ficarem prontas individualmente. Então, não vai ter mais aquele lance de ficarem divididas as tropas em, em todos os seus quartéis. Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre as novas ferramentas. Você também vai poder deixar dois exércitos prontos para atacar de uma vez. Um totalmente pronto nos seus acampamentos e outro totalmente pronto na fila também. Ou seja, eles vão ficando prontos e à medida que eles vão ficando prontos, eles vão ficando na fila. Depois, quando você gasta aqueles exércitos num ataque, aqueles que já estão prontos na fila ficam prontos automaticamente. Ou seja, você pode ter uma capacidade de até 480 em exércitos se você tiver no centro de Vila Nível 11, obviamente, para você poder atacar. Esse tempo de atualização que eu mencionei, ainda dei o exemplo do dragão 3 minutos, vai sofrer influência dos seus acampamentos e do nível deles. Então, quanto mais acampamentos no nível maior você tiver, mais rápido serão treinadas as suas tropas. No geral, ficou ainda mais rápido para você treinar seu exército. Agora você pode deixar aí três tipos de formação também salvas. Pré-definidas para você treinar quando você quiser, basta clicar uma vez e elas já vão direto entrarem na fila para serem treinadas. Você vai poder editar e manejar isso como você quiser. Além disso, algumas alterações na fila de treinamento: nós vamos ter tropas pequenas, se forem gemadas, vão ficar mais caras em comparação a tropas grandes se você for gemar elas definitivamente. O tempo de aceleração de modo geral ficou padrão aí para 30 gemas. Todos os quartéis acelerados todos juntos, não tem como você acelerar um ou outro agora. E de modo geral essas foram as alterações que nós tivemos apresentadas no segundo dia de Sneak Peek. Mais uma vez a Supercell tentando trazer o dinamismo para o jogo, né, para os jogadores. Mais velocidade entre um ataque e outro, exatamente para estimular os jogadores a permanecerem mais tempo no Clash of Clans. Algo que eles vêm notando desde o lançamento do Clash Royale que dá muito certo, né? A galera adere mais ao game se você tiver mais vontade de ficar jogando sem parar, obviamente. Então vamos para o terceiro dia, onde nós tivemos o lançamento da Torre de Bombas, mais detalhes oriundos do Clash Royale, né? A Supercell realmente quer mesclar os dois games, muitos dizem que talvez seja falta de criatividade, mas na minha opinião a empresa só quer familiarizar os jogadores dos dois games Fazendo com que o universo de Clash seja uma coisa só Então talvez nós tenhamos ainda mais coisas iguais nos dois jogos né? Dessa maneira os jogadores tanto de um quanto de outro Clash vão ter mais familiaridade Caso é, a pessoa só jogue em um dos jogos e quando ela for jogar o, o outro Ela vai se sentir mais familiarizada com as tropas por exemplo né? A torre de bombas então promete Trazer uma nova dinâmica para os ataques, novos layouts adaptados, novas estratégias. E para não ser muito injusto, algumas tropas que sofreriam muito com essa nova defesa, né? Que basicamente, como vocês que conhecem o Clash Royale já devem saber, tem um esqueletinho que fica jogando bombas como se fosse um balão, só que fixo numa torre. Ele fica jogando bombas lá de cima. Então ele dá dano em área apenas em tropas terrestres. Então, algumas tropas que sofreriam muito com essa nova defesa foram fortalecidas para equilibrar o jogo por exemplo a bruxa teve seus pontos de vida e ataques aumentados consideravelmente além disso o corredor não vai mais receber dano extra de bombas gigantes isso porque a torre de bombas além de fazer esse dano em área, além de atacar a distância ela também, depois de ser derrotada, vira uma bomba gigante. Então, consequentemente, nós teríamos aí mais bombas gigantes disponíveis nos layouts, né? Já que a torre de bomba pode ser considerada também como uma bomba gigante. Então, a partir do centro de vila nível 8, nós teríamos mais bombas gigantes para serem utilizadas, então para equilibrar o jogo a Supercell tirou esse sistema de dano extra pelas bombas gigantes do corredor claramente a gente sabe que a Supercell tenta aí acabar com os ataques de uma tropa apenas como por exemplo aí, um ataque só com mineiros, um ataque só com valquírias, um ataque só com lançadores que costumava funcionar muito bem e a Supercell está na tentativa de trazer ataques mais complexos Pro game, né? Tá tentando trazer isso de volta pro game E também a gente nota Talvez eles estejam querendo fortalecer o ataque aéreo Porque já que nós temos novas defensas, né? Defesas essas que não vão afetar tropas aéreas Talvez o ataque aéreo passe a ser uma nova alternativa interessante Já que nós temos também um novo nível de dragão E no quarto e último dia de Sneak Peek Nós tivemos o anúncio de uma nova mecânica E o que é uma nova mecânica? É uma nova ferramenta ao jogo. Toda vez que nós temos mudanças de mecânicas de jogo, nós temos uma grande atualização. Tudo isso que rolou an antes nos sneak peeks foram interessantes, sim, óbvio, foi muito legal, mas a grande atração dessa atualização é de fato a implementação de uma nova mecânica que é as Guerras Amigáveis, podemos dizer assim. Basicamente você pode convidar outros clãs a partir de 5 contra 5 até 50 contra 50. Pra fazer uma batalha amistosa Uma batalha só pra brincar Não vai valer XP, tá? não vai valer experiência Pro seu clã, não vai valer Recursos pro seu clã Mas com certeza vai valer muito De experiência pros jogadores Vai valer muito Pra diversão da galera Então basicamente essas guerras amistosas Serão Puramente diversão e aprendizado para galera. Imagine o tanto que vai ser legal. Talvez nós comecemos a ver aí clãs que vão se especializar em dar aulas de guerra. Talvez para outros clãs. Imaginem vocês, vocês meio que conversam com outros clãs. aí, Podem, quem sabe, até contratar outros clãs. Falando assim, manos, vocês poderiam vir aqui no nosso clã fazer uma batalha amistosa com a gente para ensinar a gente como atacar, para ensinar o que fazer. Olha só o tanto que vai ser legal. Na minha opinião, isso já deveria ter sido implementado há muito mais tempo, logo depois do lançamento aí da Guerra de Clãs. Isso já poderia ter sido implementado. Eu não sei o porquê a Supercell relutou tanto para lançar essa mecânica. Talvez eles estivessem aí com dificuldades para desenvolver, mas com certeza vai ser muito divertido aceitar batalhar, zoar aprender com a galera de outros clãs, né não? E mais uma vez a Supercell implementando o dinamismo no Clash of Clans velocidade de treinamentos Diminuídas, mais imersão no jogo, mais adesão ao game, coisa que estava faltando muito na, no Clash of Clans. A Supercell realmente está tomando providências na tentativa de realmente de trazer de volta a galera que parou de jogar e fica ainda mais convidativo para aquela galera que ainda está começando agora a jogar ou ainda vai começar. Na minha opinião, a Supercell quer trazer de volta o jogo das, dos, dos velhos tempos, né? os velhos tempos de Clash of Clans, porém, com mais mais dinamismo, mais novidades, o que é, na minha opinião, muito saudável, mas particularmente eu acho que algumas dessas mudanças, principalmente em tropas bases como o Golem e as Pecas, estão passando da hora de acontecer. Algumas tropas e algumas construções estão literalmente abandonadas, não servem basicamente para nada não existe razão para você atualizar alguma tropa e alguma defesa porque elas simplesmente são descartáveis talvez nós tenhamos alterações no futuro né na verdade isso é uma certeza nós vamos ter um balanceamento depois dessa atualização muito provavelmente para corrigir algum possível erro que nós venhamos a ter e com certeza esse vai ser um ponto positivo já que a super está realmente buscando o balanceamento no game, o que a gente nota é que a Supercell quer trazer uma progressão mais rápida para o jogo, e isso ela vem notando desde o lançamento de Clash Royale, onde eles notaram que os jogadores tem uma maior afinidade por gameplays mais contínuas e frenéticas. O jogo, o Clash of Clans hoje deve estar tá aí mais ou menos duas vezes mais rápido do que ele já foi, digamos, um ano atrás. Eles basicamente notaram que a maneira como o Clash Royale funciona é uma maneira muito efetiva de você fazer com que a galera seja, fique aderida ao game. Realmente, quando eu falo aderida, eu tô meio que é, falando de uma maneira bonita de viciado, tá galera? <risos> então, eles querem trazer isso também pro Clash of Clans. E a gente nota que realmente eles estão na tentativa, implementando todas essas mudanças na mecânica. Todo esse dinamismo, toda essa velocidade de treinamento diminuída. Enfim, é basicamente o que eu acho que eles querem no jogo. Eu acho que a atualização vai ser com certeza a maior do ano. Talvez nós tenhamos aí a atualização de Natal, uma grande é, em grande proporção também. Mas eu acho que essa atualização veio realmente para ser um divisor de águas no Clash of Clans. Principalmente depois da grande queda de jogadores que nós tivemos depois dos banimentos, né, galera? Vocês sabem, vocês notaram a quantidade de jogadores diminuiu bastante, mas eu acho que com, essas, com, com esses implementos, com essas novidades, boa parte dessa galera vai se sentir tentado a voltar a jogar ou vai realmente voltar a jogar e todo mundo que começar a jogar a partir de hoje vai se deparar com um jogo dinâmico, um jogo rápido, um jogo divertido e com certeza a galera que começar a jogar agora vai se viciar muito mais do que se viciaria digamos um ano atrás. Eu acho que a Supercell tá dando os passos certos, mas eu quero saber o que você acha, você acha que isso é o suficiente? Para trazer a galera de volta ou você acha que essas mudanças é apenas para tampar o sol com a peneira basicamente enfim eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários e se possível se você deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito eu posso trazer mais vídeos bem completos como esse pra galera que é mais fã de clash of clans eu realmente Tô de volta né, com aquelas gameplays mais explicativas, com aquele estilo de vídeo que realmente vai ajudar vocês. Dando sempre a minha opinião sobre o que eu tô achando e vendo no game. Mas eu sempre preciso da ajuda de vocês também com um like. E se você assistiu esse vídeo até aqui, cara, muito obrigado. Mas eu peço se você puder comentar aí para eu saber que vocês ficaram até aqui. Hashtag Gordinho está de volta. Pra eu saber que vocês assistiram aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você assistiu até aqui, comenta aí, por favor. Não se esqueça de deixar o seu like. Falou, um grande abraço do Gordinho, galera. E até a próxima.